A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores que foram doados com os rendimentos das pessoas físicas que foram informados, apura-se indícios de excesso ou não e comunica-se esse fato ao Ministério Público até o dia 30 de julho do ano seguinte ao ano eleitoral. E, a partir daí, o Ministério Público tem até o dia 31 de dezembro desse ano seguinte ao ano eleitoral para representar com vistas à aplicação da penalidade prevista na legislação, que é a multa de até 100% do valor doado em excesso. Um abraço, até o próximo.